Bom, hoje nós vamos ver então a pentabluesa de Ré menor, ok? É, mesma ideia, vamos segurar o Ré aqui, tá? A pentabluesa de Ré menor ela é formada por Ré, Fá, Sol, Sol sustenido, Lá e Dó. De novo. Ré, Fá, Sol, Sol sustenido, Lá e Dó. Os dedos vão ser um 2, 3, 4, passo o polegar aqui por debaixo, 1 um, e 2, passo o polegar novamente para continuar, ok? Mesmo estudo da escala anterior, tá? A de Dó menor, né? Essa é de Ré menor. Ok, bom, onde eu uso a penta de Ré menor? Vou usar sobre uma música em Ré menor, tá? Ok, vou usar. Sobre uma música em Fá maior, tá vendo? É, eu não vou cantar uma música aqui porque acho que não há necessidade, né? É, poderia usar, deixa eu ver. Deus maior não há Deus melhor não há Deus tão grande como nosso Deus então assim é lógico que eu tô usando aqui de improviso né mas você também não vai ficar subindo e descendo a escala na música né coisa feia né não vai ficar tocando assim né mas se eu fosse tocar mesmo usando né não há Deus tá vendo já vai ficar mais bonito né? não há Deus melhor assim. Não é só usar a escala, você tem que começar a desenvolver uma linguagem com a escala, tá bom? Além de eu poder usar ela em ré menor, em fá, eu também vou poder usar ela num blues em ré, porque lembra lá, de dó menor a gente usava num blues em dó. Essa a gente vai usar num blues em ré. até a nota mais aqui, tá bom? Então vou poder usar num blues em ré também, ok? Bom, continuando aqui nossos estudos sobre pentablues, nós já falamos sobre dó menor, ré menor e hoje vamos falar sobre mi menor, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui, tá? Então vou falar aqui as notas que compõem ela, tá? São Mi, Sol, Lá, Lá sustenido, Si e Ré, repetindo, Mi, Sol, Lá, Lá sustenido, Si e Ré, ok? É, você vai estudar ela, lógico, né? jogando aqui um apoio aqui na mão esquerda, pode ser só o baixo mesmo de Mi menor, né, ó A é, aplicação dela, assim como as outras, uma música em Mi menor, né? Você também vai poder aplicar numa música em Sol maior. OK? E também um blues em mi. OK? Bom, essa foi então a penta blues de mi menor, tá? É um vídeo rápido porque é uma escala pequena, de uma aplicação simples, OK? Bom, aguardo vocês então lá no curso de teclado online e aqui no canal. Um bom estudo!